Olá, eu sou o professor Fernando Tiago e sou professor da disciplina de gestão estratégica de pessoas. Este, essa aula nós vamos tratar do módulo 2, subsistemas de gestão de pessoas. Esse subsistema de gestão de pessoas que compõe todas as atividades de gestão de pessoas dentro de uma organização. É claro que algumas são mais preteridas que outras, dependendo da natureza da organização, dependendo do seu tamanho. Mas, em tese, esses sistemas de gestão de pessoas, eles devem estar presentes no dia a dia da organização. Então, a gente tem vários subsistemas, né? O subsistema de recrutamento e seleção, o subsistema de cargos e carreira, o subsistema de recompensas, o subsistema de avaliação e desempenho e o subsistema de treinamento e desenvolvimento pessoal. Então, isso compõe o um rol de atividades de gestão de pessoas, o subsistema, o primeiro subsistema que nós vamos tratar é o subsistema de recrutamento e seleção. Então, esse módulo, nós vamos ter uma aula específica para tratar desse tema, e nada mais é do que o subsistema que é responsável por atrair e contratar pessoas para dentro da organização. E aí a gente tem até uma diferença, né, que a gente pode trabalhar nesses subsistemas, que é o recrutamento externo e o recrutamento interno ou seja, o externo é aquele que a gente traz pessoas de fora da organização para dentro, é, com vínculo, né, um determinado vínculo de, de trabalho, né? E também tem o recrutamento interno, que a gente pode pegar uma pessoa que está trabalhando na organização em um cargo específico e promover ele para um outro cargo é, acima do dele, ou de repente até adaptar o, o colaborador que está em um determinado cargo, mas de repente não está se desempenhando bem, mas é um trabalhador importante para a empresa, né? ele pode desempenhar bem em outra função, e a gente pode, então, adaptar esse colaborador para atuar em outra função. Então, o sistema de recrutamento e seleção, ele cuida dessa, dessa dinâmica dentro da empresa, né? atrair pessoas, colocar as pessoas na hora certa, no tempo certo, pelo salário certo, para que essa pessoa possa atuar dentro da organização e desempenhar bem suas funções para atender a estratégia da, da empresa. Então vamos ver o próximo subsistema agora. O próximo subsistema é o subsistema de cargos e carreiras. É um subsistema muito interessante porque ele deve ser muito bem pensado dentro da estratégia organizacional, onde a gente vai definir quais cargos são necessários para a empresa, né, dentro de uma estratégia de médio, curto, curto, médio e longo prazo, e também definir a carreira que esses cargos vão estar contidos. Então, a gente tem primeiro o desenho dos cargos, a gente vai olhar, olha, nossa, nossa estratégia de longo prazo é expandir o mercado, né? atender outros mercados que a gente já não atendia. Então, a gente precisa de cargos operacionais, de cargos é, técnicos, de cargos gerenciais, e aí a carreira vai mostrar como que essas pessoas vão se desenvolver dentro da organização. Então, aquele funcionário que, de repente, entrou com um cargo operacional, ele pode se desenvolver e ocupar um cargo gerencial. Ou então ele pode se desenvolver e ocupar um cargo técnico. Ao mesmo tempo, né, a gente pode desenvolver as pessoas que estão no cargo técnico para ocupar uma função gerencial. Então é essa carreira que vai mostrar como que a gente pode movimentar as pessoas dentro da própria organização. E aí a gente volta um pouco no sistema anterior, que é o sistema de recrutamento e seleção tratando do recrutamento interno, do que a gente movimenta as pessoas Dentro dessa carreira, nada mais é do que um processo de recrutamento interno. Então, esse sistema de cargos e carreiras, ele é muito interessante e talvez ele seja uma espécie de norma importante para as pessoas. né? As pessoas enxerguem esses tipos de cargos que a empresa tem, a pessoa enxergue o próprio cargo, né? a descrição do próprio cargo, para saber o que que ela tem que fazer e o que ela tem que se comprometer no longo prazo para atender a estratégia da organização. E isso a carreira vai poder... Ajudar muito, mostrar muito isso. Né? E, por outro lado, ajuda também a gestão da organização a avaliar o desempenho dessas pessoas, que é o outro subsistema que a gente vai tratar também. Então, esse subsistema de carga e carreira ele deve ser muito bem pensado. A gente vai ter uma aula específica para tratar disso, né? para tratar desse, desse subsistema importantíssimo. Então, vamos ver agora, dar mais uma pincelada em outro subsistema, que é justamente o subsistema de recompensa. Esse subsistema vai mostrar o quanto a gente vai poder remunerar as pessoas em cada cargo. E aí tem vários fatores que in, in influenciam nessa decisão, desse dessa remuneração, né? Dessa recompensa. Então, por exemplo, um dos fatores é a complexidade do trabalho da pessoa. É se de repente esse trabalho exige conhecimentos específicos. É, por exemplo, um outro fator importantíssimo é a a, a média salarial praticada no mercado de trabalho. Então, por exemplo, se eu preciso contratar um médico, né? quanto que geralmente um médico ganha, em média, no mercado de trabalho? Ah, se eu preciso é, captar captar uma pessoa extremamente competente, né? uma pessoa assim que realmente é, tem um, um, um diferencial que vai agregar muito valor à nossa organização e tornar a organização mais competitiva, normalmente eu tenho que pagar um pouquinho mais acima da média é, do mercado, Existem vários tipos de recompensa, não é apenas remuneração monetária, né? pagamento em dinheiro real, a gente pode utilizar outras formas de recompensa, são, por exemplo, os benefícios, né? um plano de saúde, um vale alimentação, um plano de previdência privada, de repente, é, fornecer residência para os trabalhadores. Então, tem muitas formas né? de a gente poder trabalhar esse sistema de recompensa. E é muito interessante, porque dependendo da forma como a gente desenha o sistema de recompensa, a nossa organização se torna mais competitiva, ela se torna mais atraente para captar melhores trabalhadores. Então é bem interessante mesmo, a gente vai ter uma aula também sobre, sobre o sistema de recompensa. Vamos falar agora do próximo sistema de gestão de pessoas, que é o sistema de avaliação de desempenho. Esse sistema, ele é muito ligado ali ao sistema de cargos e carreira. Porque quando a gente desenha um cargo, a gente desenha um rol de competências, um rol de habilidades e um rol de técnicas e conhecimentos que a pessoa deve ter para ocupar aquele cargo. E a partir do momento que a gente capta uma pessoa para colocar naquele cargo, e aí o sistema lá de, de captação e seleção de pessoal, ele vai medir essas pessoas a partir das competências desenhadas no cargo. Ou seja, eu vou verificar se a pessoa que eu vou contratar ela tem as competências para poder atuar nesse cargo, se ela se comporta adequadamente, né, então tem vários tipos de testes é, de comportamento para poder verificar, né, se a pessoa é adequada àquele tipo de cargo, verificar testes de conhecimentos é, específicos, por exemplo, a gente até comentou o caso do médico, né, verificar se o médico realmente atende aquela especificidade que a gente precisa, de repente a gente precisa de um médico especialista em cardiologia, né, a gente vai testar se a pessoa realmente, né, um teste de conhecimento simples, né, ou mais complexo, dependendo do caso. Vai verificar se a pessoa tem habilidade, né? Se for um cirurgião cardíaco, de repente, verificar essa pessoa fazendo alguma cirurgia, né? É claro, o um médico é um caso, assim, bem mais complexo, mas poderia ser um, um caso mais simples, de repente, a gente vai contratar um, um pedreiro, por exemplo, né? Ver se o cara realmente sabe fazer, na mão, na massa, ali, seu teste de habilidade com ele, um teste prático, ver se ele entende do, dos materiais, ali, de cimento, né, areia fazer os traços para poder fazer a massa, enfim, tem várias formas de da gente poder verificar se a pessoa atende os requisitos do cargo, e a gente capta ela. Mas depois que a gente contrata essa pessoa, o sistema de avaliação de desempenho, ele é extremamente importante para ver se a pessoa mantém o um desempenho ou evolui o seu desempenho é, dentro daquele cargo. Então a gente vai criar alguns indicadores para verificar o desempenho das pessoas. No caso do pedreiro, por exemplo, a gente pode verificar quanto ele evolui em relação aos seus conhecimentos técnicos. Olha, se ele chegou como pedreiro, sabe fazer massa, mas, de repente, ele já sabe ler os, os os croquis ali do que os engenheiros, né os arquitetos desenham, e a partir daquele desenho ele já ganhou mais conhecimento. Então, a gente pode avaliar o ganho de conhecimento dele, a gente pode avaliar o desempenho do trabalho, da produção, né, se ele assenta tantos X tijolos por dia. né Então, a gente tem lá algumas metas lá de de desempenho, e o sistema de avaliação de desempenho trabalha em cima disso, né? e a gente pode usar várias ferramentas para poder avaliar o desempenho, tem o sistema de autoavalia autoavaliação, que pode ser feito por sistema de informação, tem é, avaliação colegiada, então você tem lá o, o chefe, ou então um, os colegas se autoavaliando, ou o chefe avaliando o, o colaborador ali, né, em termos colegiados, é, o chefe do setor X, o chefe do setor é y, né, junto ali para fazer essa avaliação. A gente pode avaliar o desempenho de equipes. Então, enfim, tem um rol de ferramentas de avaliação de desempenho que a gente pode utilizar. Então, ele é extremamente importante porque quando a gente pensa na carreira, a gente pensa que a gente vai desenvolver essas pessoas para ocupar outros cargos na carreira. A gente vai contratar a pessoa para trabalhar num cargo, mas toda empresa, ela... Pelo menos a gente pensa né, no planejamento estratégico, que a empresa ela quer se desenvolver também, a organização quer melhorar, quer se desenvolver, quer aumentar, quer melhorar a sua lucratividade, quer melhorar seu desempenho social, sua organização pública. Então a gente pensa que a empresa ela vai evoluir e as pessoas também precisam evoluir dentro da empresa para que atinja esses objetivos estratégicos. Então a avaliação de desempenho ela é muito interessante porque ela vai corrigindo vai mostrando alguns pontos que precisam de correção. E aí que vem um outro sistema de gestão de pessoas que contribui muito nessa, nessas correções de, de curso, né, de carreira, que é o sistema de treinamento e desenvolvimento pessoal. Então, quando a gente capta as pessoas para trabalhar na nossa organização, a gente né, traz a pessoa baseada naquelas características do cargo. Mas, de repente, o mercado de trabalho, ele não tem todas as características que a gente precisa que a pessoa desempenhe dentro da nossa organização. A gente até tem um jargão, né, que a gente contrata pessoas cruas, né? e aí a empresa molda a pessoa como, conforme é, é necessário. E é bem isso, né? de repente, no mercado de trabalho, não tem pessoas capacitadas né, com, com os conhecimentos necessários para poder exercer as atividades que o cargo exige o sistema de treinamento vai lá e aplica uma ação de treinamento, né, de desenvolvimento, para que essa pessoa adquira essas competências, ou habilidades, ou mesmo as técnicas né, de, de trabalho, para ela consiga desempenhar suas funções. Então, a gente pode utilizar esse sistema de treinamento e desenvolvimento a partir das informações recebidas do setor, do sistema de, de recrutamento e seleção, né, captação de pessoas, e também um outro sistema que fornece informações para o sistema de treinamento e desenvolvimento é o próprio sistema de avaliação de desempenho. Então, eu contratei a pessoa, as pessoas estão trabalhando ali na organização. E a gente faz a avaliação de desempenho dessas pessoas. Aquelas pessoas que não têm um desempenho adequado às medidas estabelecidas, às metas, né, aos objetivos estabelecidos, então essas pessoas são passíveis de passar por um treinamento ou um desenvolvimento específico. Né? E aí, assim como as outras os outros subsistemas que, que têm ferramentas para poder trabalhar é, as suas ações, o sistema de treinamento e desenvolvimento também tem ferramentas. Tem vários tipos, né, de, de ações de treinamento e desenvolvimento. Por exemplo, cursos, é, cursos específicos, cursos de graduação, cursos de formação é, em outros locais, né, cursos práticos, tem mentorias, tem uma, um hall de atividades, né, que pode ser utilizada para desenvolver essas pessoas, né. Então, esse é um outro subsistema importantíssimo, né? e ela sempre deve estar atuante para corrigir esses desvios de, de desempenho das pessoas, para que a organização também consiga manter o seu planejamento estratégico, atingir as metas do planejamento estratégico. Então, esse sistema realmente ele é importantíssimo. Né? Todos os sistemas são importantes, mas o de treinamento ele é ex excelente para poder fazer essas correções de percurso estratégico. Então, resumindo, né? Cada subsistema tem seus objetivos e ferramentas para execução e suas atividades. Então, é até interessante a gente comentar sobre isso, porque o gestor de pessoas, ele, embora precise ter habilidade com pessoas, né? Até existe uma um consenso aí, né? Um consenso, é, vamos dizer assim, popular que o gestor de pessoas tem que ser aquela pessoa boa com pessoas. Sim, com certeza tem que saber tratar as pessoas com urbanidade né com, com respeito Claro né? mas também qualquer pessoa pode né com educação com, com, com essas competências também pode ser um gestor de pessoas porque a utilização de ferramentas dá muita segurança para o trabalho da gente então quando a gente pensa em cada um subsistema de gestão de pessoas todos eles têm ferramentas para a gente poder atuar e elaborar ações para desenvolver o, o trabalho e o bom gestor de pessoas deve estar em constante aprimoramento e atualizado nas mais recentes ferramentas para melhor atender a estratégia da empresa. E aí que vem uma dica importante aí, né? Vocês estão no curso de graduação, no tecnólogo, e esse curso, ele vai trazer conhecimentos, trazer ferramentas para que vocês possam aplicar na sua realidade. E uma outra forma também de buscar novas ferramentas, novos conhecimentos para aplicar no seu dia a dia, nas atividades de gestão estratégica de pessoas, está sempre atualizado, com livros de especialistas, autores especialistas renomados da área, e também na literatura científica, que a gente chama de artigos científicos. Vocês podem ver que a disciplina tem vários artigos científicos que vocês podem consultar, né? consultar, pega os mais atualizados, né? Ler sempre revistas científicas da área para se manter atualizado e captar essas novas ferramentas, novas abordagens para realizar seu trabalho. Então essa foi a nossa aula do, do módulo 2 e as próximas aulas das unidades a gente vai ver cada subsistema especificamente.